Olá, tudo bem com você? Ótimo. Eu ficaria muito feliz em saber que tudo está bem com você e sua família. Hoje nós estamos aqui com uma especialista num assunto que eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos falar sobre ozônio e ozonioterapia. E a gente tem ouvido muito falar sobre o assunto. E nós, muitas vezes, não sabemos definir o que é, para que serve. Enfim, Elisângela Scremin é esteticista, professora, empresária. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, Maria. Tudo bem. Olha, explica para gente o que, que é o ozônio, afinal. Para que, que serve o ozônio? Bom, a primeira coisa que a gente entende e quando fala em ozônio a camada de ozônio sim, né? sim. que é a nossa aí a nossa proteção sim. protege contra os raios solares e tudo mais uhum. mas a ozonoterapia e o ozônio que nós utilizamos é um, o ozônio medicinal sim. então ele é feito ele é produzido através do oxigênio do oxigênio medicinal que nós temos um aparelho que esse aparelho é um gerador de ozônio hum. então nós temos o oxigênio que são duas moléculas que quando entra dentro desse aparelho tem uma descarga elétrica hum. e se transforma em três moléculas Sim. que é o ozônio que hoje nós utilizamos para uma infinidade de tratamentos. para quê? Funciona na área de estética na área de terapias integrativas, saúde mesmo direto? Isso, a ozonioterapia na verdade, ela foi descoberta por alemães antes ah. da segunda guerra mundial e eles lá descobriram que essa esse gás medicinal, ele pode tratar feridas, ele pode tratar doenças, então hoje nós temos catalogado no mundo, principalmente na Europa, mais de 262 patologias tratáveis com ozônio então nós podemos hoje tratar uma doença degenerativa nós podemos tratar uma doença do intestino, nós podemos é, tratar hoje também a parte da estética então, por exemplo, um pé diabético é, uma pessoa que tem uma arteriosclerose que tem uma diabetes e também na parte da estética uma celulite, gordura flacidez, interessante, acne interessante. então nós podemos hoje trabalhar tanto na estética quanto na terapia integrativa complementar quando você diz nós podemos, quem que pode se tornar, tem que se tornar o zonoterapeuta? Sim, sim. Tem que fazer um curso? Como é que funciona? Isso. Hoje a legislação hum. diz, nós temos uma portaria de 2018 que diz que todos sim. os profissionais da área da saúde habilitados em ozonioterapia pode estar aplicando a técnica Sim. profissionais da saúde esteticista, biomédico farmacêutico, enfermeiro fisioterapeuta, médicos é, dentistas hoje estão utilizando, só uma curiosidade os dentistas mesmo estão, utilizam a ozonioterapia é um dos conselhos que já aprova a ozonioterapia eles utilizam para uma litose para uma cirurgia é, da área tenta dá, do dente, para um implante até mesmo pra tá tratando um canal então hoje é Aplicam utilizado durante a, a cirurgia, isso. Por exemplo tanto, ah, porque nós temos formas desse ah ozônio nós ah temos a água ozonizada sim. nós temos o gás ah nós temos também o óleo ozonizado tá? Ah e esse gás, ele pode ser utilizado de várias formas, ele pode ser utilizado intradérmico pode ser utilizado também na parte sistêmica, sim então, cada profissional vai se habilitar, vai estar fazendo um curso e vai estar aplicando na sua área. Entendi. Então, por exemplo, um enfermeiro vai estar tá aplicando num, num pé diabético, numa ferida, num pós-operatório. Um fisioterapeuta para dores Sim. trata fibromialgia, artrite, Sim. artrose. Um, o, o biomédico, o dentista que trabalha, o esteticista que trabalha com harmonização facial, vai trabalhar desde uma intercorrência até um tratamento estético. Perfeito. Me diz uma coisa, você comentou sobre eh, as pessoas, os profissionais que podem usar, que já estão usando. Eu sei que você tem um instituto de cursos. Você, os seus cursos são voltados para a área de estética e também para as... Terapias, sim, nós, sim. Nós, nós Nosso curso ele é um curso uhum. de habilitação em ozonoterapia. Ah, ah. Então, ele é um curso completo. Sim. Você pode estar fazendo qualquer área dessa que eu disse para vocês e ele vai entrar todos os protocolos estéticos e todos os protocolos para terapia integrativa complementar. Uhum. Inclusive, nós estamos com uma enfermeira especialista uhum. aqui agora sim. que ela dá o curso especialmente para profissionais que queiram trabalhar com doença. Certo. com patologias. Então, Profissionais da, área da, da saúde. área da saúde. Inclusive médicos. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. né? Perfeito. Então, você profissional que queira trabalhar com a ozonoterapia, você pode estar se habilitando tanto na área da estética, Sim. quanto na área da terapia integrativa complementar. Sim. Quando nós Sim. falamos em complementar, é que ela vai complementar o tratamento médico. Não Mesmo vai bem. parar Boa o explicar, tratamento. Não. Boa explicação. Então, porque a gente tem isso, né? Uhum. Ah, e ela vai fazer um ozônio, vai parar de fazer o tratamento médico? Pelo contrário, Sim. tá? Tanto é que nós estamos agora, Maria, passando... Graças a Deus, por um turbulento período aí da pandemia, do Covid. Nossa, e a ozonioterapia, uma das é, técnicas que nós utilizamos sistêmica é para aumentar a imunidade. Inclusive no pós-Covid, nós uh -huh. estamos tendo muitas sequelas. Sim. As pessoas reclamando de queda de cabelo, pessoas reclamando de esquecimento, uh -huh. pessoas, é, às vezes, até problemas de pele. A gente está tendo várias reclamações. Uh -huh. Então, o que, que a ozônio vai fazer? Vai aumentar a imunidade dessa pessoa, ele também tem o poder de aumentar o óxido nítrico, fatores de crescimento. Nossa, então, nós legal, temos aí tratamentos infinitos uhum. para todas as áreas, uhum. trazendo o bem-estar, qualidade de vida, porque o ozônio é vida. Eu diz uma coisa, e não tem contraindicação? Não tem contraindicação, uhum. porque uhum. o ozônio, é claro que tudo em excesso faz mal sim, por isso sim. que o profissional tem que Precisa ser habilitado, ser habilitado claro. claro e o ozônio ele... nós produzimos ozônio né Nós produzimos ozônio nós produzimos oxigênio se ele vem do oxigênio sim, sim então o que acontece o nosso corpo recebe esse ozônio uhum. como se fosse algo dele uhum. então ele é um antioxidante, ele é um estimulador ele vai fazer o que ele trabalha diretamente na mitocôndria da célula Mm hmm. E a mitocôndria da nossa célula, ela é o que Energia. Uhum. Então ele vai restabelecer Então as contraindicações, nós temos, claro, algumas contraindicações, só que nós fazemos ficha de anamnese, nós vamos é, falar para o cliente, o, o paciente, é, tudo o que pode e o que não pode, certo. mas é praticamente zero. Uhum. Nós temos literaturas, nós temos inclusive um tratado de Madrid Esse tratado de Madrid é um livro... Uhum. Que médicos da Europa, a cada cinco anos, catalogam todos os artigos e todos os tratamentos feitos com ozonoterapia. Então, a cada cinco anos, nós temos agora em 2020, nós tivemos uma, já uma atualização uhum. e nós temos acesso a isso. Artigos, se você colocar lá no PubMed ou no Google Acadêmico, uhum. ozônioterapia vai aparecer uma infinidade de artigos oh. de comprovação. Então é algo que realmente está aí para nós, não é uma terapia cara. Não é isso que eu ia perguntar, me tirou a pergunta. Não, não é uma é. terapia acessível cara, acessível a, a, todo, a todo mundo. mundo. Tanto ah, é que tem um projeto para ter ozonioterapia nos postos de saúde é. na zumba do, do Brasil inteiro. Ah, tá vendo? Uma curiosidade, hum. Cuba... Cuba é o berço da ozonioterapia porque em Cuba não tem dinheiro ah, para medicamento nem para tratamento sim, todos sim. os hospitais de Cuba tratam as pessoas com ozonioterapia. Olha. Isso. Então, a gente tá aí Eu sou apaixonada pelo ozônio, a é, Maria sabe vendo, disso né? é, Estou Se você quer saber um pouquinho mais Pode estar entrando em contato comigo ah, Também ah, tem um canal, né Maria? Isso. Que tem, um canal que que que tem Nós isso. fizemos vários vídeos sim, Falando sim, da ozonoterapia. Ah, e eu tô aqui pra tirar Todas as dúvidas e mostrar Um pouquinho desse mundo da ozonoterapia. Muito bem, muito obrigada Pelas explicações, Elisângela Vejam, é um assunto que parece comum, que tem um monte de explicações que pode interessar para você profissional, para você esteticista ou outro profissional da área da saúde e principalmente para você que está nos vendo, que está em casa com algum tipo de problema. Eu acho que consultar uma terapia barata, segura, sempre poderá valer a pena, não é mesmo? Olha, eu agradeço sua atenção, seu tempo em estar conosco, né? Acompanhe os nossos próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui. E se não gostou, hum, nós lamentamos. Mas dê um dislike, não tem problema. Só, não se esqueça de uma coisa, se inscreva no nosso canal. vídeo Revista Bem-Estar, tá? E nos acompanhe no nosso Instagram, lá nós temos todas as novidades. Até a próxima entrevista.